Fala soldados do tigrão. Tudo beleza com vocês, seus loucos pegadores. Então, vocês já estão no nível do tigrão. Já estão durando 40 minutos no mínimo na hora do sexo. Hoje vou trazer mais uma receita básica para ajudar você a durar muito mais tempo. O suco de beterraba é poderoso para ajudar a combater disfunção eretil. E como consequência também, também ajuda a reduzir a ejaculação precoce. Benefícios do suco de beterraba para impotência sexual e para controlar a ejaculação precoce. Os compostos no suco de beterraba apresentam muitos benefícios para o seu corpo. Isso pode explicar porque muitos homens dizem que o suco de beterraba ajuda a evitar disfunção erétil. Não é a ciência que atesta isso. São as próprias pessoas, muita gente ainda diz que beber regularmente o suco de beterraba ajuda a manter uma ereção. Entenda por que Soldados do Tigrão. Ele ajuda a manter a pressão arterial. O suco de beterraba ajuda a abrir as veias sanguíneas, além de ser vendido como um suplemento para impotência sexual. A beterraba é mencionada como um dos alimentos que melhoram a performance do homem no sexo. Isso porque ela ajuda a manter a pressão no corpo cavernoso do pênis, necessário para manter a ereção por mais tempo. Resumido, se ajuda a combater a disfunção erétil, então também ajuda a não gozar rápido, ou seja, ajuda no combate à ejaculação precoce. Veja como preparar o suco de beterraba. Da mesma forma que muitos sucos, o suco de beterraba é melhor se for servido fresco. Processar a raiz e a haste de beterraba fresca em um espremedor ajuda a fazer o suco de beterraba mais rápido. O gosto do suco pode ser desagradável para muitas pessoas. Uma ideia é misturar outros ingredientes, como maçãs e laranjas. Ele pode ser tomado puro ou com outros sabores de suco. Não existe uma recomendação da quantidade a ser ingerida por dia. Bem, suco de beterraba não tem contraindicação. Então tome regularmente. Você também pode ir direto à solução definitiva da ejaculação precoce através de nosso guia, o guia que mudou minha vida e me fez homem alfa na cama. Duro 40 minutos na trança facim, facim. Abraço soldados do Tigrão. Até a volta. Baixe nosso guia e finalize a ejaculação precoce de vez. <risos>